Bom dia, pessoal do grupo. Aqui eu estou começando o dia imprimindo na, na, na sete, que eu já estava fazendo essas impressões. O modelo é do Adail, baseado no da Prusa, que tem os pinos para encaixar o acetato da, da frente. É, ele só fez os furos ali na, na parte que era reta da Prusa, para economizar material. E o tempo aqui eu acelerei tá está dando 45 minutos. Aqui é outra impressora que chegou ontem, à tarde aí a gente terminou até a noite para limpar a mesa dela e alinhar e ela só pegou mesmo o PLA, aí eu tenho o PLA que estou usando e está sobrando, tem 3 kg de ABS, quem está imprimindo em ABS aí e tiver aqui perto da região do Paraná em Castro, eu posso fazer a doação, é, ceder isso daí que eu recebi como doação aqui tem umas que a gente está montando hoje umas que tem o pino que é essa que é mais achei mais confortável que eu deixei com 12 milímetros para poder agilizar o tempo de impressão e aqui a folha a matriz que eu faço deixa eu só tirar aqui eu faço a furação então a gente pega uma folha de acetato coloca por cima dessa impressão a 3 e faz uns quadradinhos com caneta de, de escrever em retoprojetor. A gente faz um, uma cruzinha nos furinhos aqui. E a parte de baixo a gente achou um jeito de furar nessas máquinas de, de, de encadernação. Então a gente ativa o do meio e depois faz as, o do lado para poder encontrar os furos. E também serve essas de encadernação de espiral. É só ajustar os furos. Só que eu preferi o furo quadrado no acetato. Aqui eu estou fazendo a impressão da parte de baixo nessa outra maquininha aqui na minibote. Então, é, só queria passar a dica para vocês de como que nós estamos furando o acetato. Nesse modelo mais simples que serve para descartar, que é do que o Adail também fez, ele tem 10 centímetros. Do... É um centímetro aqui, 10 milímetros, né? Esse aqui é aquele de, de que faz uh, enfiando, sem ser furado em cima. Então a gente tem alguns acetatos furados só embaixo. E alguns a gente furou manualmente em cima. Fazendo a cruzinha aqui, ó. Por cima do, do, da matriz que eu tenho lá no Dropbox. Então a nossa produção tá assim. Eu acho que hoje vai aumentar porque vai vir mais uma impressora. E amanhã a gente vai ter muito mais para entregar, graças a Deus. Um abraço.